Olá! Eu sou a Vivi do Vlog Santa Irania e hoje eu vou contar pra vocês coisas que eu odeio e que todo mundo ama. Eu vou começar já queimando o meu filme porque eu não gosto de macarrão. Eu sei, todo mundo ama macarrão, mas eu não gosto, eu não consigo comer. Na verdade eu até como, mas é uma coisa que tipo, se tiver um prato de macarrão e prato de arroz, eu vou preferir o prato de arroz, entendeu? E por quê? Não sei. Eu comia, durante muito tempo eu comia. Macarrão, sei lá, macarronada, parafuso, todos. Comia tudo, cabelo de anjo. Só que eu enjoei, e aí eu parei de comer, e aí depois quando eu tentei comer de novo, não, não rolou. Eu como duas garfadas e eu já tô tipo, oh, tá, chega, não quero mais isso. Tipo, enche, sabe? E todo mundo come, meu namorado pega no meu pé, minha amiga pega no meu pé, minha família pega no meu pé, mas eu não consigo comer. A segunda coisa que eu odeio, que eu sei que tem muita gente que gosta, não adianta negar que eu sei que tu gosta, é cheiro de gasolina. Sério, se eu ficar num carro que recém foi abastecido, com as janelas fechadas, com aquele cheiro de gasolina, eu vou passar mal. Essa é o certo. E não é assim, ah, vai passar mal, vai dar dor de cabeça. Não, vai me enjoar. E aí vai dar meleca, não é legal? Então, assim, eu evito muito de ficar com a janela fechada quando vou abastecer. Normalmente eu sento perto da janela e eu cancar a janela pra não sentir o cheiro mesmo, sabe? E eu não gosto nem um pouco. É um cheiro que me repuna. Não dá certo. A terceira coisa, eu tenho que explicar o contexto. Porque senão não vai fazer sentido. Eu acho. Eu tomei quando eu era pequena um remédio. Acho que era o Tilenol sabor morango. Que era o Tilenol infantil. Só que aquele Tilenol tinha um gosto muito estranho. Que não era de morango. E só de falar eu lembro. Eu já lembro o gosto. Então coisas que são artificialmente saborizados com morango me dão ânsia na hora. Eu não preciso nem engolir. É só tipo, botar na boca que eu senti o gosto já me dá ânsia, não dá, não consigo comer mesmo. Tinha um remédio que eu tomava quando era pequena para febre também, que era um substituto do Tylenol, que eu não lembro o nome, que ele tinha gosto de laranja. E aí, todo mundo pensou Ok, está enjoada do morango, vamos usar o de laranja, só que aí eu enjoei do de laranja também. Hoje, se eu tomar, tipo, fanta laranja, eu passo mal, porque te... lembra aquele gosto, entendeu? Qualquer coisa que lembre o gosto desses dois remédios que eu, te... que eu tomava, me dão uma ânsia muito bizarra, eu passo muito mal. E assim, então eu cheiro as coisas antes de, pe... de comer, quando elas são de morango ou de laranja. Porque se o cheiro lembrar aquele cheiro, eu já não como, porque eu sei que eu vou ficar mal depois. A quarta coisa que eu não suporto é frio. Aqui tá muito frio, e eu sei que todo mundo fala isso, mas tá frio mesmo. Eu tô gravando agora só com esse blusãozinho, porque eu tô com o cobertor no colo, e porque eu tô, tava quase ligado até agora há pouco no quente. Porque senão não dá pra ficar só assim, tem que ficar com cobertor, casaco, moletom, o outro, uma casaco mais grosso por cima, calça de moletom, duas meias, e aí tu não te mexe mais, entendeu? Fica do jeito que tu botar aquela roupa tu vai ficar pro resto do dia. Porque não tem como te mexer com a quantidade de roupa que tem que usar pra não sentir frio aqui. Então, eu odeio frio. Eu odeio não conseguir me mexer. Eu me sinto amarrada. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, tipo, eu tiro o casaco, sabe? No trabalho, a gente trabalha com o ar condicionado ligado o dia inteiro. Porque não dá pra aguentar, senão a gente não consegue usar o computador que a mão fica gelada. A minha mão agora tá gelada já. A minha mão não, não precisa de motivo pra ficar gelada. E ainda com esse frio, eu não consigo esquentar ela. Então quando eu consigo esquentar, eu digo, tá, não vou mais fazer nada, eu vou ficar aqui sentadinha vendo TV pra deixar minha mão quente, porque senão não rola. Então eu odeio frio. E a última coisa, que claro, não é a última coisa que eu odeio, mas é a última coisa que eu vou dizer hoje, é milho verde. Eu não suporto milho verde. Eu adoro bolo de milho, eu adoro broa de milho, mas o grão do milho é um negócio que não dá. Não dá. Porque engole, mas não engole, tu mastiga, mas não mastiga, e aquele negócio tem, assim, tipo, pra quê sabe? Podia ser só o um pozinho ali, tá ok, deu, acabou, pronto, comeu. Não, tem que ter, primeiro, tem que tirar da espiga. Segundo, se for em conserva, já não é mais tão bom. Terceiro, tem qualquer comida, tem mais milho do que o resto, entendeu? Então você fala, não dá, eu não suporto milho na comida, nada, na verdade. Se eu comprar alguma coisa na rua, tipo, um pastel e vier milho, eu vou catar todos os milhos. Quando a gente pede x, cachorro quente, a gente pede sem milho e ervilha. Ervilha eu até como, mas milho não. E quando tu passa no rodízio de pizza assim, eu olho, se a é pizza tem milho eu nem pego. Ou se tem, se é tipo champignon e tem milho, aí eu pego e cato os milho para tirar porque eu amo champignon. Mas se é uma pizza que eu meio é. Eh, eu já nem pego porque eu não suporto milho, sério, não me dá milho pra comer. E é isso, não se sinta ofendido se eu não gosto de alguma coisa que tu gosta muito, pode acontecer de tu odiar alguma coisa que eu gosto muito também, o que eu acho que é bem possível porque eu tenho uns gostos bem estranhos às vezes. Então se vocês quiserem saber as coisas estranhas que eu gosto e que ninguém gosta, comenta aqui embaixo que eu juro que eu gravo, vai ser um momento de entregação. Nossa, travou. Vai ser um momento entregação, e eu juro que eu faço alguém contar por mim, que eu não vou eu consertar aqui e contar, que vocês vão achar que eu tô inventando. Vou botar minha mãe, vou botar meus amigos, contar. Combinado? Então comenta aqui embaixo se tu quiser, e dá bastante dedão positivo nesse vídeo. Um beijo, e até a próxima. Tchau!